a uma entidade estatal. Como já tinha adiantado na quinta-feira o direito ele enquanto um conjunto de regras que surge em sociedade, serve à sociedade ele tem ah, formas diferentes de aparecer e de ser aplicado. Não sei se vocês lembram aqui do, da ideia que eu expliquei dos dois tipos de modelo, que, é que o direito surge de baixo para cima, de cima para baixo, todo mundo é que lembra? Estou falando disso, né? espero E o que é interessante, até para ver na prática como é que isso funciona, saindo até dos modelos teóricos que eu apresentei na quinta e realmente para o que ocorreu na história da humanidade o que ocorre atualmente. É perceber como é que o direito de fato vai surgindo nessa modalidade que, que pelo menos na minha área, enquanto jurista e liberal, mais chama a atenção, me interessa, que é o modelo de baixo para cima. É, há, nesse sentido, os institutos jurídicos ou jurídicos, como arbitragem, mediação, autocomposição, negociação e tantos outros, é, eles. Tem uma longa tradição, de fato, inclusive, cheguei até a citar na quinta-feira, é, a arbitragem especificamente, ela já tem registros históricos que ela é utilizada há mais de 4 mil, 4 mil anos antes de Cristo já era utilizada. Essa, ela, portanto, surge com a sociedade, mas momento começam a surgir as primeiras sociedades ali na região da Mesopotâmia, é, começa -se a utilizar se utilizar essa arbitragem em larga escala e além dos outros estudos. É, eu vou tentar então dar uma pincelada apenas nesses institutos, apenas no conceito de cada instituto, para vocês terem não tocar uma com palavras aqui que vocês não fazem ideia do que seja, até para quem não é da área jurídica. É, começando do mais simples para o mais complexo. A, o mais simples de todos seria o modelo de autotutela. A autotutela consiste basicamente em fazer valer a sua vontade é, para aplicar o que você considera justo ou correto. Ou, é que você, que você tem a razão, tem a razão jurídica para claro, agir daquela maneira. Nesse sentido, não envolve nenhum, nenhuma, nem envolve nenhum interesse ou avaliação da outra parte ou de um terceiro imparcial, Você simplesmente aquele prévio. Só para vocês terem uma noção bem clara, você é um pouco da teoria e a prática que, com exemplos, você começa a responder. Digamos que você tem uma dívida com a pessoa. Em vez de você é, ir, pra, ir até a pessoa e falar oh, uma dívida há um ano com pessoa, Ver até a pessoa conversando, não aquela dívida você assim, comigo, a gente pode tentar negociar, você tem condições de pagar, a gente pode tentar negociar, você chegar um meio termo, parcelar a forma de pagamento, ou então você recorrer a um terceiro para cobrar aquela dívida, você pode, o terceiro logicamente vai no estado, entrar com uma ação judicial para cobrar aquela dívida, a dela consiste em você se vestir na cada pessoa ou no local do trabalho dela e falar, ó, oh, quero meu dinheiro. Você tem um deve ter um direito, que é receber aquele crédito, e você vai impor importa aquela pessoa para receber. Não tá muito dinheiro não, né? É lá, eu... ah, tá. <risos> então, é, vocês percebem assim que essa basicamente, é basicamente a tutela. Você tem um direito a algo e você vai sem terceiro ou sem levar em consideração a outra pessoa para exigir cobrar daquela pessoa que cumpra o que você que, que tem a, a legítima, a legítima pretensão a receber. Saindo da autotela, o tipo de instituto é a autoposição. E tem várias modalidades internas a mediação, a negociação, é, que consiste basicamente em chegar a um, em, é, de forma geral, chegar a um consenso entre as partes que estão em conflito. Lembrando sempre que quando a gente fala em direito, a ideia principal, especialmente do ponto de vista social, é solucionar conflitos em sociedade. Esse é o papel do direito de forma bem ponto é, sociológico. Resolver conflitos de qualquer sociedade. Nesse sentido, todos os institutos tentam, ah, para dizer, resolver uma pendência que existe entre indivíduos, de qualquer tipo de natureza. É, nesse, é, tendo em conta, levando em consideração essa situação, essa questão, tem em mente, a autoposição então, consiste em botar as duas partes, uma que tem, que tem uma pretensão e a outra de quem essa pretensão deve ser deve ser satisfeito lembrando, então, aquele, aquela característica que eu disse que o direito tem da verdade se eu tenho um direito, alguém tem um dever, seja um dever positivo ou um dever negativo, ou seja, um dever ou de fazer ou de não fazer, é, a autocomposição, então, visa, realmente, botar as duas partes frente a frente e chegar a um consenso, seria justamente, a, aí entra a questão da negociação, em que eu converso com, em que uma parte negocia com a outra para chegarem a um meio termo, para que as duas partes fiquem satisfeitas, com um acordo entre elas, ou as outras modalidades, especialmente a mediação, que envolve já uma terceira pessoa, ou seja, alguém que você expõe a sua situação, que você tem que ter essa pretensão, a outra parte que você está cobrando a pretensão vai explicar a situação dela, e o mediador vai tentar chegar, ouvindo as duas partes, a é um consenso, é uma forma que possa solucionar aquele problema que as duas partes se consideram assim, razoáveis e de, que possam fechar completamente aquela questão e seguir com certeza adiante, ou seja solucionar o conflito, que é o principal é, e por fim chegamos a um modelo mais complexo que é a arbitragem complexo, eu digo assim dado a, a as outras, comparado com os outros institutos a arbitragem, de forma bem grosseira falando, seria com simplesmente uma justiça completamente privada em que sentido? É, o árbitro ele é alguém que as duas partes confiam, escolhem voluntariamente para resolver o conflito que elas têm. Elas têm uma pendência entre elas e falam, oh, para a gente não se matar aqui, ou a gente não está conseguindo chegar a um acordo em comum, em comum vamos levar nosso caso para alguém que nós dois confiamos, que vai, pra, que vai analisar quem tem razão e quem não tem e vai decidir para nós. O árbitro, então, é primeiro um juiz que as duas partes escolhem, alguém que vai resolver a situação que as duas partes escolhem. E há outras questões também interessantes. Por exemplo, na arbitragem, as partes podem escolher o direito que vai ser aplicado. Ou seja, com base em que o árbitro deve decidir. Em comunidades antigas, especialmente tribais e tal, o costume era a base, a base, a base de fundo. O costume religioso, a moralidade daquela sociedade. Nesse sentido, o árbitro tomava com base o que, o que a prática social, a lei social determinava as partes na razão, o seu conflito é ela e o árbitro decidiu ó, oh, com base nos costumes e tal, essa pessoa tem razão e você tem que cumprir quando o cara tá mandando. Ou você não tem razão, então pode não tem que cobrar essa pessoa. Mas também, já nos dias de hoje, nas cidades onde a arbitragem é usada inclusive na rápida escala, é, a verdade que poucas pessoas têm noção disso, é o as partes podem escolher o tipo de direito que é aplicado. No mundo de hoje, por exemplo, é, só para vocês terem uma noção de como a arbitragem ela é bem assim, livre, em que as partes têm de fato poder. Não é, não é ao contrário do, exemplo, do poder judiciário, em que o, o Estado determina o que é a lei e as partes têm que. O juiz, em teoria, vai olhar o que a lei diz, vai olhar o caso concreto e vai dizer quem tem ou tem razão com base no que a lei determina. É, pelo menos em teoria, deixando isso bem claro. É, já na arbitragem, não. O que acontece é o seguinte, a parte por exemplo, pode, por exemplo, escolher. Que o juiz vai decidir o ato em um acordo. Nosso árbitro vai decidir o nosso caso com base é, no direito do botão, direito legal do botão e ao modelo processual, ou seja, a forma como o processo ocorre, com o início, meio e fim do procedimento, quem é testemunha, quantos testemunhas estão, vai ser o aplicado na Irlanda. Ou seja, você pode fazer mesclas de direitos ou até mesmo criar normas jurídicas ou, por exemplo, determinar que o juiz vai decidir com base apenas no, na equidade que é um princípio geral do direito ou seja, ele vai olhar o caso e dizer oh, acredito que com base no tem, mais correto mais moral, etc, costume e tal essa pessoa tem razão, essa pessoa tem razão ou seja, ela dá uma ampla liberdade para que as partes determinem como o processo vai ocorrer, qual vai ser com base em que a decisão vai ser julgada e quem vai ser, quem vai ser a pessoa que vai decidir aquele caso ou seja, é totalmente o oposto do que ocorre no judiciário, em que você é obrigado a usar o juiz o juiz que era com o marco de, que o problema ocorreu, o direito não é você que escolhe, é o Estado que determina, por meio de seus postos representantes, é, representantes democraticamente eleitos, e é, a, a, sem contar outras questões de fundo que não cabem aqui por causa da questão do tempo. Mas, é, é realmente, é, a, a, a diferença é brutal entre os dois modelos, entre e o, e o poder judiciário e a justiça comum dado a forma como isso ocorre na prática e suas consequências, que é o que me interessa tratar aqui. Bom, é, nesse sentido então, a arbitragem, é, só para fechar o conselho de arbitragem, é, além de você determinar qual vai ser o direito, que vai ser o juiz, como é que o processo vai ocorrer, quanto tempo o processo vai demorar, só para vocês terem uma noção. No Brasil, por exemplo, é, a média de um processo de conhecimento, que é aquele em que a causa está sinalizada, a média de um processo é de oito anos, oito anos da primeira instância até STJSTF, vai resolver, resolver quem tem direito ou quem não tem direito, aí depois dos oito anos dessa primeira fase, tem a segunda fase que é a da execução, que é uma as partes depois de todos os processos, não resolver, não cumprir, ah, tá, a gente terminou, mas não vou cumprir. A gente tem que pegar aquela sentença e ir novamente na justiça para fazer com que o, ju a, o judiciário faça aquela pessoa cumprir o que foi decidido. A média de pronto de execução no Brasil dessa segunda fase é de 5 anos. Então, vocês têm uma noção. O Brasil se gasta, em média, 13 anos para resolver um, um problema, um conflito judicial. Na arbitragem, pelo menos a, o que é determinado em lei, na lei de arbitragem que eu citei aqui na quinta-feira, aliás faço uma correção, na quinta-feira eu cheguei a assentar que a lei de arbitragem tinha 20 e poucos artigos. É 40 e poucos. É, nunca dei palestra em de mim, menos de 3 horas. As informações ficam estradas na cabeça. É, mas assim, é, o que eu tinha dito é continuar válido. A lei é muito simples, não é muito complexa, é bem básica e é muito neutra. E neutra em que sentido? Por exemplo, no que tange ao tempo. A lei de arbitragem determina que, no Brasil, que um processo arbitral deve durar no máximo seis meses. Você pensa, pô, o judicial tem mais 13 anos, em média, a Lei da de determina que é seis meses. Mas, aí entra a questão interessante, as partes podem modificar o tempo, Ela não tem que, que obedecer o que é a Lei de Determina não. Eu posso conversar com você que o nosso árbitro vai decidir tudo em um mês, ele tem um mês para examinar nosso conflito um mês para nos dar uma decisão, para ouvir todas as nossas provas que a gente apresentar, as testemunhas que a gente apresentar, documentos e tal, e nos dar uma decisão. Ou seja, você, por isso que eu disse que ela é neutra, ela determina apenas o básico, mas permite até que você faça alterações, você não tem que obedecer o que está ali, expressa. algumas você tem que obedecer, mas algumas regras são descartáveis, pode modificar na prática, e com um acordo com a outra parte. Então, só para, deixando já, depois dessa pincelada nesses institutos, o que é que me interessa em tratar, que é o que eu realmente vínculo é... com essa discussão? Quando a gente pensa é, no que eu tinha dito, que é a visão sociológica do direito, que é resolver os conflitos, a gente para pensar é, na nossa justiça, principalmente no Brasil, que é o que nos interessa, porque nós somos brasileiros. Eu tinha dito que o número de processos arbitrais no Brasil cresce em uma taxa de 15%. Ou seja, a quantidade de processos que hoje ocorrem no, no, no Poder Judiciário do Brasil cresce em uma taxa de 15% em relação ao ano anterior. Atualmente, existem mais de 90 milhões de processos correndo no Brasil. Quase a total da metade da população brasileira é no processo. Se levar em consideração, então cada uma pessoa também tem algum processo, pelo menos. Temos 200 e poucos milhões, uma pessoa também envolvida em cada processo aí, se a gente for separar. Ainda é, mais em que todo processo tem sempre duas partes. Né? É, nesse sentido, quando a gente parar para pra pensar, pô, é, se a função de, um, de uma. de que leis normas jurídicas que sejam válidas que todos reconheçam como válidas ao menos, legítimas e que elas acreditem que vão resolver o conflito que elas existem que, que existem, os conflitos que existem naturalmente na sociedade um direito que não cumpre com esse objetivo é um direito um tanto deficiente um mínimo deficiente um direito, um direito que ainda por cima alimenta conflitos é um direito ainda mais perverso quando eu tenho lá consideração, que eu tinha comentado na quinta-feira, de que o Estado brasileiro, e o Estado brasileiro como exemplo, mas uma tendência global, o Estado começa a se cada vez mais nas relações sociais, tentando regular, normatizar, é, determinar como as coisas devem ocorrer, passo a passo, cada fase, cada procedimento, e cria punições ou demandas legais, possíveis demandas legais, é, você percebe, então, que a judicialização, a, a o que você me falando? Estatização da sociedade, que você vai injecendo cada vez mais nas relações sociais, apenas incentiva o conflito. Porque ao invés de eu simplesmente tentar resolver amigadamente com você, se eu sei que existe uma lei que determina que a gente deve agir assim assim, por mais idiota que a lei seja, por mais básica que ela seja, eu posso recorrer para o judiciário. Especialmente quando existem incentivos para fazer isso. Que tipo de incentivos são esses? que até tentam contrabalancear, por exemplo, o fato de que os 13 anos, por exemplo, também de processo alto. O fato, por exemplo, que a princípio as partes podem pedir justiça gratuita. Ou seja, eu não posso... Justiça gratuita, a gente sabe muito bem o que, gra... que é gratuito, ninguém quer que realmente é moço grátis, eu acredito. Certo? Ninguém acredita que é moço grátis, acredito? Quer é alguma coisa de grátis, realmente? Então, é... nesse sentido, é... quando vocês param para analisar, você então tem, ah, eu posso entrar com o processo contra alguém, eu posso pedir justiça gratuita, explicar que eu não tenho condições de arcar com as custas processuais uh, todas as custas que o prazo se envolve e daí eu deixo rolar e ver e no final é, é até interessante, quando a gente pensa nessa questão do prazo processual hoje, a meta processual, uma ação judicial vira na verdade uma quase que uma, um investimento. Eu entro com as pré um exemplo, na área que atua com investimento. Uh, direito trabalhista. Quem está é com ação hoje na área trabalhista, sabe que você vai ganhar algo lá daqui uns 7, 8 anos. Se der sorte, nesse prazo você está levando alguma coisa. Ou seja, você pensa não para hoje, para resolver seu você pensa para lá no futuro. Lá no futuro eu vou ganhar uma quantia boa, estou investindo, estou investindo e processando você, que daqui no futuro eu vou estar ganhando alguma coisinha. É claro, apesar de ser um péssimo investimento, vai considerar outros fatores, como inflação e tal, mas não vou entrar em detalhes aqui sobre isso. O, o que acontece então é que o plano judiciário, e, e é isso a, o foco aqui do, da minha argumentação, ele apenas incentiva que os conflitos continuem ocorrendo e aumentem cada vez mais. Até porque, como eu disse, a quantidade de leis que é produzida é, diariamente, planos que são aprovados diariamente. É, em Brasília são, é, uma, é enorme e está cada vez mais aumentando então nesse sentido o direito hoje, estatal ele na verdade não cumpre com aquela função que ele deveria cumprir, que era simplesmente pacificar a sociedade, trazer uma forma de solucionar o conflito e permitir que a sociedade possa continuar fazendo as pessoas continuem fazendo o que elas bem entenderem sem que entrem em conflito entre si é, o que é completamente diferente dos modelos que não são estatais. Não interessa o sistema nosso, tá? por exemplo, a arbitragem, que é o modelo mais complexo de todos. Quando as duas partes concordam antecipadamente, antes do conflito ocorrer, que, ó, que é uma arbitragem instituída, de duas maneiras. Antes do conflito ocorrer, vocês fazem um contrato, e caso eu faça um negócio com vocês, sei lá, de compra e venda, a gente pode encontrar um contrato de compra e venda, que se eu algum problema entre nós, quem vai resolver isso vai ser um arco ou um árbitro ou uma câmara arbitral. A gente escolhe quem vai ser o árbitro e pode determinar ali mesmo é, quem, quem, vai ser o, quem vai ser especificamente a câmara arbitral, ou quem é o árbitro que a gente confia, a pessoa que a gente confia que vai julgar no nosso caso, que é chamada cláusula arbitral, ou o meio de compromisso arbitral, que é quando já o conflito já é foi ou seja, ocorreu de um prêmio entre nós, que a gente, ó oh, sabe que vai demorar pra cara pra resolver esse problema da justiça, bora levar nosso plano para um árbitro decidir? A gente escolhe um cara aqui que a gente, nós, uma, uma câmara arbitral, que nós desconfiamos ou um árbitro, alguém que te confia a gente leva na complicada e ela resolve para gente. Vai ser rápido, não vai custar tanto, dependendo do árbitro. Dependendo e, e, e a gente pode continuar negociando. Ou seja, a intenção aqui já é diferente. Você não aposta no conflito ou no aumento do conflito. Você visa se gente continuidade ou resolver o mais rápido possível aquele problema que você tem com a outra pessoa. Os incentivos nesse dia é diferente. E como nós aqui que a maior parte das pessoas aqui tem um, um, um mínimo conhecimento na área de economia, incentivos importam, especialmente a sociedade. Nesse, é, tendo com base nisso, quando a gente compara normalmente com o policiário, o incentivo que o policiário dá, que as leis. Eu não gosto de usar a palavra público porque o público necessariamente é estatal. É, existe esse atrito entre duas formas distintas de ver a sociedade de resolver os conflitos que são na sociedade e de, dar, de é, responder, pensar nas consequências daquilo que está da, da, das soluções que são dadas àqueles conflitos é vocês ter uma uma, apenas uma pincelada da nossa história, da do Brasil é o o que ocorre hoje, pensando nessa, justamente nessa, nessa situação, é, essa, esse atrito esses dois modelos de direito, é, como eu falei, a porcentagem de ações da justiça aumenta cada vez mais no Brasil. E o número de, ju de juízes no Brasil, ele não, a taxa não é bastante estável, é cresce a, uma média, a menos de 5% ao ano. Cada, a cada ano, menos de do corpo de juiz no Brasil aumenta. que não, dividindo é, entre um de ações por juízes, cada juiz tem uma média de quase mais de 100 mil ações para julgar por ano. Aliás, a média de ações que um juiz brasileiro resolve tem que ir. Sentencia no Brasil uma das mais altas do mundo. Ou seja, se a gente pega de ações com um juiz, do Brasil, sentencia, é. então a decisão, claro, a decisão que pode ser reanalisada lá em cima, pode ter, tem os recursos, tudo mais, segunda instância, terceira instância, é, a, a média de ações é enorme para o país que tem, e mesmo assim ainda não consegue dar conta da de demanda e é uma das mais altas do mundo, e vai continuar sendo cada vez mais, dado que a tendência é piorar, e por isso eu vejo até que um a, ou não sei se por bom senso ou possivelmente perceber que isso está dando merda os ministros do STJ e STF são até muito favoráveis à arbitragem eles vêm com bons olhos à arbitragem e mediação tanto que agora o novo Código de Guerra Civil tenta incentivar as pessoas a resolverem primeiramente seus problemas por esses, esses institutos porque eles estão percebendo que nesse nessa, instituto nessa, tá... inclusive é, tem um site que é chamada arbitragemigital.com.br é, e através da internet é, as pessoas são estimuladas a resolver os processos de arbitragem é, passo a passo através da internet o gosto de avaliação teve um, um libertário americano que na casa agora. ele criou em 2011 um site de arbitragem online é, a ideia era Ok, você poderia contratar a Câmara da Online por, por menos de 200 dólares. Você pagar todo o processo, menos de dólares para a sua Na época era R$ 450 para a sua máximo. É, exatamente. No Brasil é R$ 300 reais por quatro. R$ por parte. né? É. E é, é, é muito interessante. Dá para você pensar na questão dos custos. É, por exemplo, eu falei que no Brasil um processo judicial é quase um investimento no futuro. Segundo uma pesquisa feita pelo Banco Central do Brasil, só para vocês terem uma noção, é uma ação em que se está cobrando mil reais de alguém, dado o tempo que demora no Brasil para um processo ser resolvido, a média passa de 8 anos, né? Vou anos mais é a questão de 5, 13 anos. São as novas duas partes, 13 anos se você pega 13 anos de fato para mil reais, você gasta mais do que você está cobrando. Você vai gastar mais do que você está pedindo. E a correção, a correção com a tabela não corrige realmente o valor, até porque no final das contas você vai, cobrar, vai também pedir a parte dela, tudo mais, enfim, reprenderá o valor que você está cobrando. Mas não compensa resolver esse tipo de conflito ou cobrança de dívidas pela justiça. E que é algum, outro. porque aí você vai do juiz, a justiça buscando justamente que, que você tem que ter seu direito. Mas a justiça não te dá aquilo que tem direito. Ela tem uma verdade ter direito de brasileiro. 90% do orçamento judicial, no Brasil, 1,5% do PIB é só para a justiça brasileira, sendo que desse 1,5%, 90% é só para pagar salários. Aí você pensa, pô, 90% de todo investimento que a vender na Brasileira é só pagar servidor e juiz. Quanto esse dinheiro é pago por infraestrutura? Quanto esse dinheiro é pago por modernização? É, é, é, é insano, é, todos, são todos os incentivos errados, né? todo tipo de situação, mas realmente a coisa só piora e se agrava. E nesse sentido eu acho fantástico quando gostam de essas iniciativas de, ó, oh, a gente não tem que resolver isso judicialmente. É uma coisa que, inclusive, quem é que assiste seriado americano, fazer. americano? É, é seriado jurídico, alguém assiste o quê? Não sei se vocês percebem. É, claro, policia, não são seriados jurídicos influenciais, porque não tem muito o que fazer. Mas, é, geralmente, geralmente os advogados, é, eles... É, há um reforço, e isso é interessante para a gente pensar a cultura americana, na cultura justiça americana, de tentar resolver o um problema antes que vá para a justiça o que não ocorre no Brasil As partes, os, os advogados começam a negociar antes, de, antes da coisa entrar na justiça ele, oh, geralmente assim, a parte que quer entrar com a ação vai até o advogado da outra parte, olha só, vou para aqui, meu cliente tem isso e isso, isso a gente está precisando passar vocês, vocês, a gente tem isso e isso aqui mostra que tem, tem, tem, tem, tem, tem um fundo de direito, alguma coisa para levar ali para ver o que a outra parte vai oferecer ou seja, a ideia de tentar resolver aquela coisa antes de levar para a justiça e olha que, a, no sistema Americano, a coisa, a, o processo demora muito menos do que aqui no Brasil. Mesmo assim, existe um incentivo de resolver a coisa extrajudicialmente. É engraçado porque tem até uma... O que assim, é assim, a taxa de pessoas que fazem mediação então, no Brasil é a baixíssima no meio de pessoas. O último dado do seres de órgãos de normas de atividade é que existem 3 mil mediadores para o Brasil inteiro são pessoas que trabalham voluntariamente é um procedimento de mediação é tão engraçado que você entra com ação judicial e dependendo do tipo de ação você vai ter uma audiência para conciliação não, tendo conciliação é que você vai conciliar é meio ilógico, porque ao invés de você conciliar antes para partir depois você primeiro a educação, tenta conciliar se não der para conciliar porque se eu tentar conciliar eu não quero conciliar né? Eu não vou interessar ainda a questão ou Porque o conselho não funcionou antes. É, e a, a mediação do Brasil é mais bizarro possível, porque a mediação ela é, é essencialmente estatal. É, é, o mediador ele tem que ter um cadastro. É, cada comarca faz um cadastro de mediadores. Você tem que fazer base um concurso público, na professora do mediador. É, claro que como não existe uma lei de mediação no Brasil. A forma geralmente era voluntária, né? a gente pensou preencher essas vagas de mediadores, as pessoas se candidatavam e aí, com base no mundo. É? Então, nos critérios, seja a qual que eram feitos, escolhia quem é seu mediador. É, e, e agora que o novo CPC, o CPC, usamos cibras aqui, aqui na área, é o Código de Processo Civil, que é que determina justamente as normas que um processo ocorre no Brasil, o processo civil. Claro. É, o a mediação ela vai se tornar parte obrigatória do processo, a audiência de conciliação. Claro. Yes. Antes de você ir de fato para o juízo, vai ter que correr um processo de conciliação prévio, prévio nessa maluquice, claro. Você entra com a ação e aí você vai ser obrigado a procurar de cara a cara para a pessoa, validar de, de alguma forma resolver aquela situação. Na é verdade, antes, a, tem, existem pessoas que não sabem que é. elas pensam que já entrando com a ação vai estar tudo resolvido, vai estar tudo pronto é, e é, que isso exige que é pouco divulgado. o pouco divulgado e todos os institutos analisários são pouco divulgados. O tanto que a maior parte que utilizam mediação arbitragem no Brasil são justamente empresários. E, e, e isso faz sentido. Por que faz sentido? Porque é um o que eu comentei anteriormente. Dependendo do que... Por exemplo, de valores envolvidos, o processo da justiça vai demorar muito tempo, não tem condições. E, você sabe, um negócio tem que ser tem que ter, ter tomado, as medidas têm que ser tomadas o mais rápido possível. Eu não posso ficar dependendo de uma decisão judicial que não nunca sei quando vai é acabar. Quando eu digo que eu nunca sei o ela vai acabar, é porque se focando. Eu disse que a América para fazer oito anos. Na minha cidade, lá onde eu nasci, lá na Bahia, tem casos. Comum, que por exemplo, um processo de inventário, se ela faleceu tem que passar os bens para ela, demora 10, 20 anos. 20 anos pra você pegar a propriedade de alguém que faleceu e passar para um os herdeiros dela. E isso foi é que eu falei, que na antiga da a, a... a valor que eu inventaria da tem sido alterada, que agora apareceu um no feito em cartório e mais. Mas... mas vocês perceberem a insanidade que é o potencial do Brasil. E mas voltando aqui ao que eu estava abordando essa cultura a, a, essa cultura que existe de incentivar o conflito e de cristalizar o, cristalizar o conflito ela é perversa especialmente quando a gente pensa no futuro da sociedade que a gente tem em mente sendo liberais eu, eu não sei vocês que cada, cada um, a história de cada um aqui como cada um Conhecer o liberalismo, o interesse para as ideias liberais. É, no meu caso, eu. momento pessoal. É, no meu caso, eu, eu conhecia as ideias liberais com 14, 15 anos. 14, 15 anos. É. O... Eu tinha uma tendência muito autoritária gente né? era jovem e tal e, enfim, não que desculpe, mas uma tendência de que ah, o Estado tem que resolver isso mesmo e a primeira, o primeiro livro que me fez cortar essa tendência foi em 1934 é, aquele livro me deu um choque tão grande de levar as ideias as últimas consequências Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, calma aí. Não é isso que eu quero não. E aí depois disso, Mil, na verdade, você deixa na quinta-feira. Enfim, aí comecei a ter mais contato com o um, um sentido contrário. Em vez de eu pensar na ideia de que tem que existir alguém que vai resolver todos os problemas, ou que vai resolver, vai resolver todos os conflitos da sociedade, eu comecei a pensar justamente no contrário de que nós não precisamos de um órgão centralizador ou uma pessoa ou um grupo de pessoas que vai determinar como, como, como, quando e onde as coisas vão ocorrer, ou alguém que determine esse é o caminho correto é... hoje o que motiva a ser liberal é justamente a ideia de que existe, é, enquanto indivíduos nós somos complexos tão distintos eu tenho certeza que mesmo aqui no meio de porque tem 30, 30 e poucas pessoas, desde que mesmo aqui nesse grupo de liberais, existem fortes divergências em diversos temas. E, é, e, e estamos aqui com o seu né? Nós estamos aqui pensando, lotados juntos aqui nesse momento, porque nós acreditamos nas liberais. E mesmo assim nós divertimos sobre várias coisas. Então, esse é, vídeo é, é, eu comecei a me dar conta com um louco em é acreditar mas é, existir pessoas e, e ideologias, ideologias no sentido de sentido é, da culpa que eu do sentido de que ideias obrigatórias todas partes, não mas ideologia sentido de um conjunto de ideias gerais que as pessoas defendem, que serve de sempre de parâmetro é, a, idea, a, a ideia a assim, ideia central de que existe o caminho é o caminho, a verdade e a vida. Isso <risos> <a provocação>, <risos> que vai provocação, é, é nesse sentido, então, de que é possível, enquanto sociedade, e isso, isso que é interessante na, no ser humano, na sociedade, é, é perceber que não existe um modelo, existem um, um dos modelos, um dos modelos. Infinidade de. Ideias, infinidade de caminhos, de práticas sociais, a ideia de que os costumes que eu tem inclusive na quinta-feira, arrumam como, pô, só você pensar o quanto nós avançamos é, na relação, na, nas relações humanas, em 150 anos a gente foi do fim da escravidão, então, para, para o fim das ideias de divisão racial é, e tantas outras questões que foram mitos, é, a, a, os conflitos de gênero, é, enfim. Conflitos é, de opção sexual. Opção sexual não. Opção sexual não tem muito. Não é nem preciso. É, é a gente progressivamente com a sociedade. Eu não gosto de usar muito o termo. Humani a, humanidade foi, a humanidade se humanizou porque só tanto bizarro. Mas nós começamos a se tornar mais tolerantes. Apesar de tudo. Apesar de, dos terríveis séculos XX, apesar do nosso histórico. A sociedade, ela está cada vez mais. Ela, ela segue um, uma, um sentido de se tornar tolerante. De se dar conta de que eu, enquanto indivíduo, sou um universo. E você, enquanto indivíduo, também é um universo. Nós podemos nos comunicar e interagir. Mas é absurdo eu querer me sobrepor sobre você. É absurdo eu querer me impor sobre você. E quando a gente leva essa noção para a área jurídica, que é o, que é o foco que eu na minha palestra, nós nos damos conta de que determinar que a, lei que a lei que é aplicada em Brasília deve ser a mesma lei que é aplicada em, em alguma cidade de Sia do Rio Grande do Sul, ou a mesma lei que é aplicada em alguma cidade, algum município de Ribeirinho, lá na Amazônia, deve ser a mesma lei aplicada em alguma cidadezinha de Sia do Sertão, é o loucura. É loucura você achar que a, o, o me, a mesma solução deve ser aplicada a todos esses casos, que todos os conflitos são semelhantes. É por isso que até quando eu estava com esse rapaz que vocês começam ali, Breno. Breno, é, logo falar isso aqui, que ele está defendendo a ideia do, das vantagens do modelo, que, um, um modelo haikano, basicamente, que as pessoas levam o seu conflito com um juiz e que se tem uma tradição jurídica, uma jurisprudência que vai dar, que a jurisprudência vai virar a lei. É, nesse aspecto a ideia lógico, modelo, a visão de direito de baixo para cima o que, o que eu percebo é que esse modelo é, é de fato o, o que soa mais, mais próximo dessa visão liberal a ideia é de que, que cada conflito é único e que quando você Além da perversidade da degeneração que existe hoje na nossa jurisprudência. Porque hoje no Brasil, apesar de tantas leis produzidas, existe uma tendência jurídica de tentar fazer com que a jurisprudência tenha a mesma força que a lei. Tanto que existem alguns institutos que são aplicados hoje que são nesse sentido. Por exemplo, a repercussão geral, a súmula vinculante, se o STF decide de uma forma, todos os juízes abaixo da Justiça devem seguir o que está terminado lá em cima. Essa, essa visão de gessar é justamente o que não deve ocorrer. E até o risco que da tirania dos juízes. É, então, o modelo em é que cada conflito é visto como um único e que apenas algumas questões se consumem, um, é perceber e se conta de que para cada caso deve haver uma solução específica. E se para cada caso não uma solução específica, não faz sentido eu tratar de é, leis ou normas jurídicas que após tentem esmiuçar, como o Código de Napoleão tenta, tentou, aquela, aquela visão positivista, nos seus mínimos detalhes como algo deve se dar. Eu devo, eu devo compreender que quanto mais liberdade eu dou ao indivíduo de tentar resolver o conflito que ele tem pelos meios, pelos meios possíveis desde que sejam meios claro, que violem é, as leis sociais por é, leis sociais me a, a, a, aos, aos costumes à ética social é, é, quanto mais eu dou a liberdade para, o indivíduo, para os indivíduos resolverem seu conflito entre si, fomentando uma cultura de resolução de conflitos e não de incentivar conflitos, melhor e é preocupante especialmente para mim como um, um, um advogado Perceber, vislumbrar é, o futuro que nós temos no Brasil, juridicamente falando. Porque o direito, enquanto parte fundamental de qualquer sociedade, que mantém uma sociedade integrada, já que ele visa justamente resolver conflitos, quanto mais o direito se mostrar ineficaz em solucionar conflitos, no Brasil, focando no Brasil, quanto mais as pessoas perceberem que, ah, o que acontece? não gosta de mim, me processe. As pessoas vão percebendo, vão começando a ter descrédito. Se eu tenho descrédito na capacidade do Estado, que supostamente se arrogou o direito único, um, um, só eu posso resolver problemas aqui, só, só eu posso resolver conflitos na sociedade, porque nós temos um monopólio da posição de conflitos, se as pessoas não começam a confiar, o Estado, a, a confiar, a acreditar, que o Estado tem realmente essa capacidade, o caminho, Especialmente quando, especialmente quando existe uma, uma visão de cristalização do conflito, ou seja, eu não tenho incentivo para resolver problemas amigavelmente com você, vai ser apelar para, o outro, para as outras vias. E se o poder judiciário já é a concretização da violência, em que eu obrigo você, meio da coação, olha só, ou você dá isso a outra pessoa, ou você vai para a cadeia, ou você apaga muda, seja lá o okay, quê, eu alimento essa cultura. Uma cultura. Eu até tive uma certa conversa com um pequena editor não sei o nome agora, arquitetura de café, sobre a importância de, de começarmos a... A, a espécie nós, da nossa área, que até na área jurídica há, uma, há pouco... Poucas pessoas conhecem como a arbitragem funciona como... um. A mediação, de pensa assim, lógico que a gente tem uma visão mais geral. Ah, você um cara lá, que não dar lá. Mas a arbitragem, por exemplo, é algo mais complexo. Poucas pessoas na área jurídica têm ideia de como funciona de fato. Ela não tem uma visão de... Ah, como é que é um ensino profissional liberal? Como é que ocorre o, o, o, o julgamento? Ou seja, é julgamento que se fala? Não sei. É, enfim, o, se na nossa área, que deveria que justamente nós, enquanto advogados, eu, enquanto advogado, no caso, é, viso justamente é, defender os direitos do meu cliente, de tentar achar uma forma de solução à bancada que o senhor tem, é, se nós não sentimos, enquanto liberais, que os conflitos são resolvidos sempre que possível na conversa aqui se está onde tem que outra parte que também tem, tem seus motivos tem suas ideias ou seja, que, suas razões para não fazer o que você espera que ela faça se a gente humaniza essa relação nós é, não é somos nossa parte e não tem nada pior do que alguém que tem uma ideia e não foi na prática ou evita é para pela prática, ou é covarde é por isso que até mesmo, na Bela, eu fiz um apelo, é engraçado eu fiz um apelo eu dei uma palestra no passado em, aí. parece dei uma palestra no passado em Salvador sobre a questão da terra no Brasil e justamente sobre a questão de dançarinos liberais começarem a tratar de temas sociais porque isso é absolutamente ridículo, e, e, é essa palavra, ridículo é, que nós temos que indicar, é, a porque nós fazemos a ideia, a ideia de que a ah, esquerda, o debate, o debate sobre vários temas sociais é dominado pela visão esquerda. Claro que é dominado, a gente não entra no debate. A visão da esquerda domina o debate sobre gênero no Brasil, ou sobre questões sexuais. Claro, não dá para se perder, a gente é, não as ideias, a gente não curioso isso aí, é, é, a gente espera que as pessoas Ah, as ideias de verdade são corretas! Como é que tu vai atrair essas pessoas que têm conflitos sociais, que têm problemas na sociedade? Problemas sociais existem e as pessoas esperam ter uma resposta a esses problemas. É, é, é, é sentir louco a é, gente achar que do nada as pessoas não começam a achar, ah não! É, bom, aquele cara tá falando porra nenhuma sobre o problema, mas eu acho que você seguir as ideias dele aí porque eu acho que é, ele deve estar tá correto mesmo, né? esses caras que estão tá, propondo alguma coisa, ele devem estar... Tá, tudo errado. Isso não faz sentido. A gente tem que coisa esses debates. E, cara, está falando um aspecto da Terra Brasil, mas a, a crítica é a mesma na área jurídica. Nós temos que começar a trazer, a, a levar o.. a levar cada vez mais para as pessoas, mostrar, olha só, é, campanhas, é, palestras, é, seja participando de debates públicos, mostrar, olha só, se não tem que levar seu problema. Não tem que pegar essa oportunidade de conflito e resolver o de processo judicial. Existem alternativas, existe, é, criar <risos> até mesmo um, um o empreendedorismo social. Se alguém aqui quiser, quer uma, sei lá, uma câmara arbitral social, uma câmara arbitral comunitária, ir para a comunidade estabelecer, estabelecer uma câmara que as pessoas <risos> podem receber esses conflitos ali entre vizinhos, especialmente nas comunidades. Aqui em Rio de Janeiro, por exemplo, que é, estou aqui Rio de Janeiro há sete meses. A maior parte da cidade é composta por favelas. E são pessoas que não têm tipo de propriedade. Ou seja, são pessoas que têm, a pessoa tem televisão de 24 polegadas, tem geladeira, tem até mesmo Sky, mas não tem água do nada, não tem esgoto. É, é, ou seja, é, não, tem, claro, não tem nem a, a posse de fato sobre a, a casa onde ela mora. Vive numa insegurança completa. Tipo, Imagina se uma pessoa que é completamente desvalida do poder público e que acredita que apenas o poder público tem que a oferecer a ele. É necessário que a gente comece a enfrentar cada vez mais e mostrar que não, nós não precisamos de alguém, que, alguém lá em cima que vai determinar o tipo do que vai resolver esse problema. Nós podemos resolver esse problema. Nós enquanto indivíduos, nós podemos conversar a dialogar e buscar alternativas, porque essas alternativas existem e elas não são ilegais. Tá? E que nós foi o meu explicante, o Estado brasileiro não tem a, a insanidade de proibir as alternativas de ocorrer. Ele dificulta que elas ocorram, mas ele não chega a tentar de proibir elas ocorrerem. É, é necessário isso. Por isso esse é o meu apelo de que, seja a de que vocês forem mas especialmente na área jurídica, comece a trabalhar com essa visão. Depois de tenha em mente essa visão de que. Nós, enquanto liberais e futuros juristas, temos que começar a pensar é, em que tipo nós queremos no futuro. Mas basta sonhar com a nossa poder liberal, se olhar porque eu ser mais em mente que a gente tem. Mas não adianta ficar imaginando e não arregaçar as mangas e assim,